Eu sempre falo e afirmo que, na história da vocação, a maior parte fica escondida em Deus, é um mistério. Mas, de outro lado, também acredito que onde se cultiva a vida religiosa, há mais facilidade da terra produzir frutos. E eu, sendo de uma família já católica, meu pai foi toda a vida catequista, dirigente de culto, e depois meu irmão mais velho, o Frei Martinho, no caso, entrando no seminário franciscano, eu senti-me chamado para seguir, sem muita consciência, talvez naquele tempo de adolescente, esta vida, senti-me chamado e... segui pelo seminário de Itaquari durante sete anos, depois... O noviciado em Doutro Filho, filosofia igualmente em Doutro Filho, dois anos. E seguimos alegres e dispostos para as alterosas em Minas Gerais, mais especificamente em Divinópolis, onde tínhamos ótimos professores também, todos é, formados e vindos da Holanda, na sua origem. E... Depois de ordenado, em princípios de 68, a minha primeira nomeação foi para o seminário de Três Passos, onde trabalhei dois anos e depois passei por de outro Filho como pároco. Fiz o Cefepal no Rio de Janeiro, passei por outras casas de formação, trabalhei em paróquia, mas não muito meu tempo maior na vida religiosa franciscana foi na formação. E em 78, não, melhor, em 87, eu fui chamado para trabalhar na formação no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Fiquei vários anos na formação, trabalhei no... Sanatório São Julião, no Hospital São Julião que atendia aos Ansenianos e trabalhei também em paróquias do Mato Grosso na Diocese de Dourados e assim fiquei 15 anos eu tinha sido emprestado para ir ao Mato Grosso para trabalhar na formação por dois anos por fim fiquei 15 anos e voltei por ordem dos superiores, na, no grau de obediência. Trabalhei também de novo em paróquia, por fim, depois de três, quatro anos na, em paróquia, na pastoral, que era meu sonho, me convocaram de novo para a formação no apostolantado E eu, acreditando sinceramente nas vocações, creio que vale a pena investir na vocação. Nunca me senti grandemente preparado mas sempre amei este trabalho de formador, tanto aqui na província do Rio Grande do Sul, como na província de, de, de Campo Grande, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul. E agora estou aqui, novamente na formação, depois de haver passado por outros, outras nomeações, ajudando aqui na formação dos frades de teologia na Parada da Lomba do Pinheiro